Vai falar português. português! Oi, gente! E aí, pessoal, tudo certo? Tudo. Então, vamos falar agora um pouco. A gente vai fazer um. atualizar vocês, porque a gente não tem feito vídeos. A Denise estava muito ocupada né, com a faculdade. Aula. A aula. Ela está trabalhando e. Tem muito... pegou muitas aulas esse semestre, então ela está estudando, trabalhando e ainda. Tendo um tempo para mim <risos> <risos> nessas duas semanas, duas três semanas que eu fiquei aqui no Texas, eu tô indo embora amanhã, voltando pro Brasil, mas eu vou eu vou voltar em dezembro e provavelmente vai viver juntos, né? Então uma, uma é, grande isso. coisa já e a gente ficou noivos também. Show again. Ah. Nois, é... my nails, how do you say it? She... Ah, ela não fez as unhas. <risos> não ligue, não ligue. Não, tell them it's because I've been working. Ah, sim, ela tá trabalhando como um restaurante. Ela às vezes lava louça, por isso que as unhas um. dela tá meio feio assim. <risos> <risos> ai, um, ai. O que mais que a gente falou? Tell them how you're gonna... Uh, vá procurar tomar aulas de inglês. Ah, eu vou, quando eu voltar eu vou fazer aulas de inglês para melhorar meu inglês. Meu inglês não é o melhor do mundo, eu sei que eu preciso melhorar. Então. Quer é comprar um carro? Ah, eu vou. Tô pensando, Alain Melo, Alain... Tô pensando, é, eu tô. Eu, se eu voltar, eu, quando eu voltar, eu vou. Eu vou voltar com o visto de estudante, provavelmente. Então, não vou poder trabalhar. Se você souber algum visto aí que eu possa trabalhar, mas eu acho que. A gente já andou olhando e não achou nenhum. É, mas eu vou voltar como estudante e estudar inglês, né? Óbvio, para melhorar. Até a Denise Formar e depois a gente vai ver o que vai fazer. Ela se forma provavelmente em maio, maio do ano que vem. Então, voltando em dezembro, dá cinco meses, mais ou menos. Uhum. Então, a gente vai viver juntos, porque tá difícil ficar longe dela. Porque ela é muito chata no, no, no WhatsApp. <risos> meu not. Deus, ela não para de o WhatsApp. meu telefone so... não mas ela é chata demais. Tô, tô brincando. Nós de dizer que vamos estar quatro horas apart now. Ah, vai ter um fuso horário agora. Porque no Brasil tem horário de verão, onde eu, eu sou de Santa Catarina, então uhum. tem um fuso horário. Já tem um horário, uma, uma hora a mais do horário de verão, então antes eram três horas, agora são quatro. quatro. E, é, e é muito ruim quatro horas, porque quando eu tô. Por exemplo, quando eu tô indo dormir, ela tá era, é oito horas da noite aqui, então. Mas é só. Vai passar rápido, é só um mês, então. Yeah. A gente já. amor. We're spending Christmas together. Ah, a gente vai passar o Natal e no novo juntos, né? Então é, depois eu vou ficar aqui provavelmente, não vou voltar mais pro Brasil e daí deixa... uhum. já falei do carro e our families o que ah tem que resolver a vida no Brasil primeiro <risos> sair do meu emprego, é falar com meus pais uhum. porque a gente teve uma ideia louca de ficar aqui, só que minha família não me não achou a melhor ideia, então eu tô voltando pra falar com eles, pra não deixar